Também para a seleção brasileira, hein? Se houver empate nesse jogo entre Bolívia e Peru, o Brasil hoje não só pode se classificar, mas também garantir o primeiro lugar no Grupo A desta Copa América, que reúne as 10 seleções da América do Sul e também Japão e Catar como convidados. Vai começar a segunda rodada da competição. Paulo Nunes está comigo, vai participar dessa transmissão. E também o repórter Eldi Júnior no Maracanã. Jogo no Maracanã e vamos lá! A bola rolando! Começa o jogo. Primeira jogada é da Seleção Boliviana, corre muito ali o Polo, chega na linha de fundo, driblou, entrou na área, bateu de canhota para a defesa do Lampi. Pela segunda volta para a Seleção Peruana. O Arturo já autorizou. Fafana na bola com o pé direito, a bola pela linha de fundo. Tentou caprichar e fica lamentando a oportunidade perdida. Diego Berrarano. O fecha a porta, mesmo assim ele fez o passe, Saavedra atrás, Salcedo tentou bater, a bola foi desviada. E a arbitragem está indicando pênalti. Está marcando pênalti, um toque de mão dentro da área. Na tentativa dos E aí, com o auxílio do VAR, ele está marcando pênalti. Ele está marcando pênalti para a seleção da Bolívia. Vai para a bola o Moreno. Praticamente está ali na linha da área. Muita demora na cobrança, correu, bateu! Gol! Da Bolívia! É de Marcelo Moreno! Bateu bem no canto, a bola que. Cueva, é pra ele, lá vai o Guerreiro, lá vai o artilheiro, passou pelo goleiro, grande jogada, Guerreiro. Vá para a posição do chute, vai chegando bem Outra vez a seleção boliviana com o chumaceiro E o Castro chegou para finalizar, bateu uma Ameaçou fazer o cruzamento, agora partiu para levar a bola para o pé direito e Jogou para a área para ele, Guerreiro na área, lá vem cruzamento, Guerreiro tentou subir, ajeitou para trás, Fafan tentou bater, pegou mal na bola, ela foi embora, a ideia do Guerreiro foi boa, a finalização do Fafan não foi perfeita, por isso, Castro, na frente da área, levou para o pé direito, vai bater, espalma o goleiro sobra, o um toque para fora, para fora, chegou com tudo o Saavedra, manda pela linha de fundo, a oportunidade que o Galinha teve de se apresentando é jogador jovem, se apresenta para jogada, mas concluiu errado. Tápia, Bateu de fora da área, incomodando o goleiro. A bola queimou nas luvas do Lamp e saiu linha de fundo. Uma pancada do Tapia de pé canhoto. Olha como ele. Vai trabalhando e trabalhando muito o goleiro boliviano. Advíncula, levou para o pé canhoto, bateu também a bola. O Eva na bola. Guerreiro subiu, mandou para o meio da área. Toque de cabeça, Fafan, tenta da bicicleta, tá a boca a bola. Olha o toque na frente, com o Flores. O goleiro saiu, ele parou, levou pro pé canhoto, vai bater, tocou pro gol.